E eu percebi é, é, que só pode ser, só pode ter sido por causa é, é, dos educativos, já que eu não utilizei nenhum outro meio para alcançar essa cadência, vamos pôr entre aspas aqui, adequada, sim é, após usar os educativos. Foi quando eu fui ver nos relatórios, os relatórios que nós temos aí da, da né, dos equipamentos, que eu vi que minha cadência tinha aumentado. E, e isso eu percebi a curto prazo. A médio Legal. prazo, é, a médio prazo é, eu não tive mais lesões. Hoje vamos trocar uma ideia aqui, a gente tem um convite bacana para vocês para acompanharem com a gente aqui um atleta que iniciou há pouco tempo na, na corrida e teve seus objetivos. Para vocês entenderem um pouco como, como funciona esse mundo do atleta iniciante, dos seus desafios e tudo mais. A gente tem um convidado especial, que é um aluno nosso do Clube Corrida Perfeito, o Adilson. Estamos aqui aguardando ele chegar para eu introduzir ele aqui na nossa conversa. Enquanto isso, a gente aguarda. Adilson, chegue mais, meu parceiro. Cadê você? <risos> e aí, é, Adilson? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo à nossa live de segunda-feira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Treinou bem esse final de semana? Oi, Andrei. Está me recebendo bem aí? Não estou conseguindo te... Tá com alguma falha aqui, mas bom, você tá me recebendo, tá me vendo, tá me ouvindo. Perfeito. Então, maravilha. Deixa... Eu, Hoje eu é dia de você falar, falar, né, cara? Então a gente tem que ouvir você. Vamos nessa? Como é que Vamos, tá, Dilson? Conta um pouco da sua história, então, pra galera. Como é que é essa vidão da corrida que chegou? Como é que você foi arrebatado pela corrida de rua, cara? Explica pra Olha... gente um pouquinho, fala um pouco. É. Realmente foi um arrebatamento, mas antes de, de explicar, eu gostaria aqui em primeiro agradecer a você pelo convite, a, a sua equipe, sinto-me lisonjeado né, pela, por essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco da minha história e quem sabe poder assim incentivar alguns que de repente estejam em dúvida, é, né? enfim. A, a minha história com a, com a corrida, ela, ela é bem recente, André ela é bem recente uhum. na verdade eu vi outro dia alguém dizer que a corrida ela é uma companheira ingrata <risos> eu acho por que eu, eu acho na verdade por que será eu, eu, eu discordo eu, eu acho que ela é uma companheira exigente né Sim. que requer dedicação né requer dedicação e aí eu busco na na corrida ou melhor, com a corrida, a longevidade. Ah, a exemplo, eu tenho um exemplo de um, de um amigo que ele é escritor. Hoje ele tem 66 anos, é maratonista, correu a, a última São Silvestre, aí, a, a, acho que foi a última prova que ele correu. E, uhum. e com a saúde, sabe? Lena Da inveja, aquela inveja positiva, né? <risos> e, enfim, e aí a minha história começa... No ano passado, quando eu ouvi... Se, vou... Se der alguma falha aí, na... por favor... Você não, apela, manda a bala, não... cara. tá perfeito. O pessoal está tá até elogiando muito a sua voz, que é a voz de locutor. <risos> ah. Obrigado. É, como eu te falei, eu não estou conseguindo te ver aqui, mas acredito que há alguma falha aqui no meu, no meu equipamento. Mas, enfim. E eu, ano passado, eu vou tentar ser sucinto, porque eu tenho dois problemas, viu, André? Uma ah. é para começar a falar e outra é para parar de falar. Qualquer coisa você puxa <risos> <acha> aí que. <risos> beleza, disso beleza, vamos nessa. Mas, enfim, é... aí o ano passado eu ouvi de um amigo, inclusive ele é sargento do Corpo de Bombeiro lá em Curitiba, e eu ouvi a seguinte frase desse amigo. Ele disse assim: é bem-vindo ao time. Ele disse isso, Andrei, porque. Devido a algumas dores, algumas é, doenças que eu havia relatado para ele. Ah, fui diagnóstico, Depois de fazer uma revisão, eu fui diagnosticado com artrose no uhum. pé esquerdo, é, hérnia de disco, algumas outras coisas aí que não... Enfim. Que muitos médicos condenam a corrida para esse tipo de pessoa. Pois é. E isso tudo fruto de uma vida sedentária que eu levei há mais de 30 anos. É, mais de 30 anos eu era, sempre fui péssimo em esporte e, e isso sempre me afastou das, das atividades. Mas enfim, quando ele disse assim, bem-vindo ao, ao, ao time, é, aquilo me despertou, eu disse eu preciso fazer alguma coisa, eu precisava fazer, fazer alguma coisa e apesar de ser péssimo em esporte, ah, assim, eu sempre procurei cuidar bem do meu intelecto, sempre procurei cuidar bem da... É, da minha alma, mas o corpo estava em decadência. Largado. É, largado, em decadência. E foi quando eu conheci a história de um médico brasileiro, famoso, maratonista, escritor. Não vou citar nomes porque, enfim... É, e embora eu não Todo concorde um sabe assim quem é. com algumas... É, embora eu não concorde com muito do, do, do, do que ele... De outras condutas. Em outros assuntos, né? Em outros assuntos... É, sei e reconheço que ele tem excelente serviço prestado ao Brasil né E foi quando eu conheci a história dele e eu disse é isso que eu preciso fazer eu vou correr <risos> e foi aí que eu eu despertei para corrida só que calçou o que... tênis e saiu correndo Adilson ou você foi buscar algum tipo de orientação não não fui buscar para você ter ideia Andrei eu não tinha tênis por causa da, da, da minha <risos> é curioso isso mas é assim por causa da minha profissão eu sempre usei muito é, roupas sociais né para minhas palestras para minha para a minha profissão e sapato e eu, casa... eu sofro desse mesmo mal cara só que ao contrário é... eu sapato aqui não tem só tênis <risos> e roupa esportiva <risos> aí teve que procurar o primeiro tênis é aí eu fui é, comprei um tênis mas eu comprei um tênis simples um tênis qualquer ele chegou, pus no pé e fui correr. E aí, meu caro Andrei, foi que vieram os primeiros problemas, as dores, é, as lesões. Eu lembro que num espaço de tempo muito curto, eu tive o tendinite do calcânio, uhum. é, canelite, tive dores no quadril, no lado direito. Claro que não foi, foi sustentável, uma após não, outra, foi, né? não foi tudo de uma vez, né? Não, foi pelo um pacotinho, jeito, né? né? <risos> doía aqui, depois doía lá, doía cá, é. mas tava sempre é. com dor. Isso. O que é que acontecia? É... Eu tratava uma, uma dor, procurava um especialista, tratava aquela dor, voltava a correr, e aí vinham outras. Veio a canelite, veio a, a dor no quadril, não lembro se necessariamente nessa ordem, mas, mas vieram. E... Entre essas vindas e vindas de ortopedista, de cuidados, a vontade de correr, eu sabia da importância agora. Foi uma coisa que é, eu descobri, que eu me apaixonei a, pela corrida, é, não em detrimento de nenhum outro esporte, mas é uma questão de gosto e dizem que gosto não se discute, né? E para resumir, é, enfim, num desses, desse período que eu estava em recuperação, eu fui... É, consultar o famoso doutor Google <risos> Google é bom se fizer a pergunta certa você encontra a resposta cara. então e aí é, encontrei um determinado canal e que esse canal ele me deu a entender que o meu problema poderia ser o tênis hum. veja, veja bem é, ou sabem que eu vou que eu vou lhe dizer o canal não afirma isso mas uhum. pela minha falta de conhecimento de experiência, aquilo uma alguma coisa que o, o aquele youtuber falou, é, eu acabei assimilando de uma maneira equivocada. Depois, depois, muito depois foi que eu voltei naquele canal, avaliei o mesmo vídeo e vi que foi uma questão de interpretação minha. Né? Uhum. Eu preciso deixar isso claro. E, mas enfim, naquela ocasião, aquele certo canal me deu a entender que meu problema era o tênis. E aí, é, comprei, comprei o tênis. Eu lembro que foi um tênis super macio, tecnológico. né Eu tava acima do peso. Daqui a pouco... Estava na certeza de que os seus problemas acabaram quando comprou o tênis, né? Foi só passar o cartão e pronto. Show canelite, dor no quadril, dor no joelho. Bora, agora é só correr e um abraço para a maratona, né? Pois é. O tênis chegou. Lindo, perfeito, enfim. Poucos dias depois, eu não me recordo ao certo quantos dias, mas lembro-me que no mesmo mês que eu estava usando o tênis e achando que meus meus problemas haviam sido resolvidos, vieram as dores nos joelhos. Em ambos os joelhos. Em ambos, né? E foi uma dor tão assim intensa que quase me paralisaram. Eu lembro que é, quando eu ia para as minhas palestras, eu tinha dificuldade para subir um degrau. De tão forte que eram as dores Aí eu, ah, eu, meu Deus, não é possível Aí já bate aquele desânimo Aquela tristeza, né, enfim uhum. Fui tratar os joelhos Procurei especialistas, enfim E foi quando eu conheci uh, O Corrida Perfeita né? o, o Clube Corrida Perfeita Na verdade, através de um vídeo E que esse bendito vídeo <risos> Ele dizia <risos> eu, eu lembro como hoje Ele dizia o assim O vídeo estocou Olha o título do vídeo. Por é, que o tênis de corrida correto, não, certo, não resolve é, os seus problemas nos joelhos? Esse é o título do, do, do vídeo. Por que o tênis de corrida certo não resolve os seus problemas nos joelhos? Eu disse não é possível. E, quando eu vi essa frase, eu disse não é possível. Deve ser mais um desses... Youtubers aí, mais um YouTuber vendendo alguma coisa. É, disse, não é possível. Alguma coisa aí, enfim. Mas é, é, naquele dia, após esse vídeo que eu vi, revi, vi novamente. Eu vi mais. Eu lembro exatamente que eu vi 23 vídeos naquele dia, um após o outro, um após só sobre joelhos. É, eram vídeos seus, né? Só sobre joelhos. Uhum. Eu acho que ele está listado. Se não me falha a mente, ele está listado aqui no, no, no Instagram do Corrida Perfeita. Nos tópicos. Nos tópicos ali. Eu acredito que foi lá que eu vi é, esse vídeo. E aí veio uma frase, Andrei, que essa frase foi que, que me despertou. A frase dizia assim, tudo depende de quem é você e onde você quer chegar. Tem um, Tem um dos cara aqui que, você... que fala muito isso. <risos> Tem um dos vídeos que você fala essa frase aí, que... É, não uma nem duas vezes, mas várias vezes, e parecia que era alguém abrindo a, cabe a minha cabeça e dizendo põe isso aí na sua cabeça, tudo depende de quem é você e de onde você quer, quer chegar. Eu vou contar um segredo aqui pra você. Eu já, usei, eu, já, eu já utilizei essa frase até em palestras minhas, tratando de outro assunto, <risos> cuidando é, de ajudar pessoas espiritualmente, de, outra, de outras maneiras, enfim. Que legal. E, mas foi... Foi essa frase, resumindo, vou deixar você falar. Não, eu quero é te escutar, a gente está aqui é para te escutar para você realmente dar o seu, a sua visão de como foi esse início na corrida e como que você descobriu a Corrida Perfeita o que ajustou né, depois dessa frase. É, então. Tudo depende de você, tudo depende. Tudo depende de quem é você e onde você quer chegar. E essa frase aí foi que me motivou e eu resolvi arriscar. Enfim, é... depois que eu conheci o Corrida Perfeita, aí comecei a avaliar, é, é, tive acesso quase que instantâneo a, a, ao conteúdo. Né? Já nos três primeiros, eu não quero estragar a surpresa aí de quem, de, um, de um possível... O é, que, que vai algum... encontrar dentro do Corrida Perfeita? É, mas eu já posso garantir que os três primeiros vídeos é, mudaram a minha vida. Em relação à oh, corrida. Que bom, que né? bom. Já os três primeiros ali. E aí isso fazem cinco meses em que eu fiquei livre de lesões, não tive mais lesões. É, emagreci. Eu tinha quase, eu tenho 1,80m. Uhum. Eu tinha, na época, quase quase 90 quilos. Hoje tenho 82. Estou quase no peso ideal que eu, que eu, pelo menos que eu desejo. Né? Sim, que você a... botou como meta, né? Isso. Agora. Sem, sem dieta maluca, é, sem é, a única coisa que eu, a única coisa que... que eu fiz na verdade, além hum. da corrida do, dos exercícios, foi eliminar industrializados. Foi a única coisa que eu mexi na minha dieta. Eliminei industrializados e ao longo desse tempo já perdi aí quase quase 8 quilos. Legal. Ah. Isso com a constância dos treinos, né? Porque você deixou de ser um, uma pessoa sedentária e começou a colocar uma rotina de treinos na sua vida, né? A sua semana ficou repleta de exercícios, você começou a se movimentar mais. E esse é um dos princípios básicos para a gente do, do Corrida Perfeita, que é manter o atleta em movimento, em constante evolução, porque a constância do treinamento é que vai fazer você atingir o seu sucesso, o seu objetivo. No caso, para você ter uma vida mais saudável e baixar o peso, né? Isso, exatamente. E... E foi interessante porque paixão, paixão, amor à primeira vista, né? Então, eu sou do tipo <risos> que gabarita a planilha, né? Pô, legal! É, que na noite anterior já deixa roupa, relógio, <risos> o tênis, tudo, tudo pronto. E é assim, assim que é legal, né? Porque você vê que o negócio realmente funciona, que você fica muito mais livre da questão sorte, né? Se você segue um cronograma, e o negócio funciona, não fica naquela de, ah, se eu fizesse outra coisa, ah, eu treinei a mais do que estava no planejamento, por isso que eu fui melhor. Então, eu fugi do treino, por isso que eu, obje... eu tive o meu, o meu resultado. né Porque muitas vezes quando a gente foge do planejamento que está determinado para você, no caso, quando você entrou no Clube Corrida Perfeito, a gente prescreveu um treinamento voltado para o seu objetivo. E é. dentro disso, você seguindo aquilo certinho, é tudo meio como que a gente prevê como que você pode se comportar a maneira mais saudável para você evoluir dentro do seu objetivo. Isso é bem legal essa questão da disciplina é fundamental também para evolução em qualquer parte da vida. Né? É uma coisa interessante que eu acredito que deve atrapalhar um pouquinho aí a os, os novatos, né, na, na, na corrida. Não sei se os mais experientes, mas os mais novos talvez sim porque foi o meu caso é a ansiedade para evoluir, né? E às vezes você pega a, a, a planilha, as primeiras semanas ali, você diz, ah, não, será que não está tá muito, muito fácil? fácil? Será que eu não posso fazer mais um pouquinho? <risos> né? E uma coisa interessante que eu, eu concluí é que é fundamental seguir à risca aquilo que está na planilha. É fundamental. Né? Nem mais e nem menos. É... Dentro das possibilidades, claro, porque há dias e dias para todo mundo, mas seguir o que está ali na planilha, é, é sem dúvida, é fundamental para evoluir. Isso é o grande barato. É entender o processo, porque muitas vezes essa ansiedade surge do momento que você fala, pô, eu tenho gás para mais, eu consigo correr mais rápido, eu consigo ir mais longe, isso está muito pouco. Mas o desenvolvimento do corpo, ele segue de uma forma, digamos, mais ou menos ordenada, nessa né? Essa crescente, onde tem uma maneira mais segura da gente conduzir isso. Principalmente pelo fato de não ter alguém diretamente ao seu lado, ali, correndo do seu lado, avaliando a sua frequência cardíaca, vendo como é que está a sua percepção de esforço sobre aquilo, ver como é que está a sua força muscular. A gente tem que trabalhar de uma maneira muito segura para que você se mantenha em movimento. Essa evolução vai vir muito mais pela frequência da atividade, do que pela própria intensidade em si que você vai estar aplicando nesse momento. E atleta iniciante, ele não tem uma, digamos, uma estrutura muscular preparada para aguentar muita intensidade com um volume muito grande. Então isso tem que ser controlado. E a própria frequência da atividade vai preparando, e claro, com os exercícios de fortalecimento que com certeza você seguiu lá na nossa planilha de treinamento, isso vai te balizando para você evoluir de forma segura, para você fugir das dores, no, no, e lesões que vão te impossibilitar de correr. E correr sem prazer. Tem dia que você pega o tênis e vai correr achando ruim? É... Claro que tem, tem dia, né? Tem dias tem, ruins, tem, né? Tem dia. Tem dia. <risos> tem dia, <risos> tem dia que, que eu vou correr que eu acho ruim. <risos> é quando. É quando não tem dia pra correr. Tá, acredita, não, fala, falando sério. É. Parece brincadeira, mas. O, o dia que me deixa mais down é quando é, o desejo de correr é grande, mas está na planilha lá. Dia off, descanso, que descanso também é treino. Exato. É. Mas, olha, tem uma outra coisa interessante aí, é, que eu acho que cabe bem é, no que você falou, é a respeito do, dos educativos. Né? É, que o que eu vou falar é algo assim, totalmente empírico, né? de, de, de, uhum. de minha pouca experiência. É a sua percepção. É isso. É, relacionado a, por exemplo, relacionado a as lesões que eu tive, é, eu, eu cheguei à conclusão, Andrei, eu quero uma opinião sua a respeito disso, sim que a maioria das minhas lesões talvez tenha sido pela minha baixa cadência, né? A baixa cadência, ela, o, o, a frequência lá do e pela minha biomecânica, né? Ruim, ruim. E, e eu falo isso porque é, porque eu buscava um meio, eu via, é, é, acho que todo corredor é curioso, escuta, um, é, escuta alguém falando, escuta outro, assiste um canal de um, canal de outro, busca informações, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, dizer que nós também devemos tomar certos cuidados com muitas informações, porque elas, não que não sejam verdadeiras, mas às vezes chega desencontrada, e muitas vezes o que serve para um não serve para outro, às vezes o que está sendo dito em em alguns lugares, é por pessoas, serve para pessoas mais experientes, que colocaria um atleta iniciante em risco. Né? Enfim. É, informação nunca é ruim, né? mas a gente tem que ter a capacidade de filtrar essa informação. Isso é o principal. Isso. E eu lembro-me, é só para frisar essa questão da, da, da cadência, do, do educativo, que eu estou citando a cadência. Uhum. É, e eu lembro que eu fui buscar um meio, eu, eu, gosto, eu queria um meio para aumentar minha cadência. E uh, sabia, eu tinha conhecimento da questão do metrônomo, tentei uma única vez, aquilo é muito ruim, aquilo é muito chato. <risos> aquilo é chato, né? Eu, é. eu falo pro pessoal, cara, você quer ajustar sua cadência? Bota o metrônomo, bota no ouvido, vai correr. Mas não deixa demais no ouvido, porque senão vai ficar doido. Aquele pipu, pipu, pipu, pipu, pipu. Bota lá um minutinho, depois para, fica cinco 100, bota um minutinho de novo para ir trabalhando. Mas aos poucos vai, senão fica louco mesmo. É verdade. E, e algo meu, assim, é que eu não sei no futuro, quando eu tiver fazendo os longões aí para os 21, não sei, enfim, daqui a um, um bom tempo. Mas atualmente, pelo menos até o máximo que eu corri já foi 11 quilômetros, né? Isso correr uhum. sem, sem andar, sem parar, sem... Enfim. Um ritmo legal. É, no... No, no ritmo legal, um ritmo bacana ali. E... Recapitulando, e eu, eu, eu fui buscar meios de aumentar a minha cadência ali. Sabia, eu tinha conhecimento do, sobre o metrônomo, não sabia que se aplicava a corrida. Vim saber depois. E é, eu sou uma pessoa que eu preciso de concentração, então eu assim eu não ouço nem música quando estou correndo, né? Como falei, não sei no futuro quando vai fazendo longas distâncias, tiver mais, é, enfim, mais experiente. E Mas a mente sempre mim... dá aquela escapadinha, não dá? Não entendi. A mente não dá aquela escapadinha também? Que você Mas é daqui bom. a pouco você tá pensando. Pô, é demais. É, é demais. Você relaxa, você percebe o corpo. Daqui a pouco, quando você está pensando em outra coisa, daqui a pouco você está resolvendo um problema no qual você nunca encontrou a solução. Daqui a pouco ele surge na sua cabeça, como é. se fosse o Eureka surgindo. Correr é bom é demais. Bom. Ah, já aconteceu de. Eu precisar dar uma palestra num domingo à noite e num domingo de manhã tá fazendo meu, meu, meus 9, 10 quilômetros ali num, num, num pace bacana, levinho, e, e tá pensando no assunto. E aqui ali volta o pensamento, aí vou olhar é, como é que está a, a, a, a, a biomecânica, como é que está a cadência, o ritmo, caldito, como é que tá o corpo, tá né, se tá comportando. Isso é legal demais. É, é muito legal. Mas enfim, e aí como o metrônomo para mim era algo muito maçante, eu fui... É, buscar outros meios e passei a trabalhar ainda mais os educativos, uhum. né? que é uma recomendação do, do, do, do Corrida Perfeita desde do, os primeiros momentos ali é, nos vídeos. Então, fui para o Skip, o Dribbling, o Anfesen e tantos outros aí. E eu posso dizer para você que a curto prazo eu percebi, depois, isso em curto prazo, eu, eu percebi que devido a, a aos educativos, é, bem trabalhado, porque tem que ser, precisa, né? só fazer De um maneira caso, consciente, né? Você Isso. tem que trabalhar de maneira consciente, senão acaba que vira simplesmente um aquecimento, né? Você tá só lá sacudindo o corpo. Isso, se for fazer por, pela, a, a, pela simples obrigação ou desleixado, não vai funcionar, né? Enfim. Sim. E eu percebi é, é, que só pode ser, só pode ter sido por causa... É, é,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 é. Uhum. Eu, não, eu não tive mais lesões, e aí eu fico imaginando que é, é, ele não fará por mim a longo prazo, já que a média e a curto prazo eu já percebo aí a, essa, essa... Na melhora da, melhora, é. melhora da até... mecânica, melhora da percepção. O educativo é uma ferramenta fantástica para você perceber melhor o seu corpo, né? você ativar certas musculaturas no qual você quer trabalhar durante a corrida, como que você vai executar o um momento, como você vai executar o um movimento, em que posição tem que apoiar o pé, como é mais interessante você apoiar o pé, como é que seu corpo se comporta, se o corpo está mais para frente ou está mais para trás do, de, do local onde seu pé está apoiando no chão. Isso tudo é muito interessante para você melhorar essa percepção da corrida. E corrida é percepção, né? É verdade. É verdade. E eu sou muito curioso <risos> e eu fui. Eu fiz algumas pesquisas e eu me recordo que eu, eu li um estudo, está na internet aí, para quem, uhum. quem, quem desejar, encontra. Foi um estudo feito no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que eles avaliaram cerca de 30 atletas amadores que é, treinaram ali, eles avaliaram antes e depois de uma meia maratona. E eu lembro-me que o estudo dizia que 19, 19 daqueles... 28, 30 atletas, não vou lembrar o, a, a quantidade, número. O, o número correto, mas era em torno de 30. E 19 dele, lembro-me bem, que 19 daqueles atletas se machucaram porque tinham uma cadência baixa. Uhum. E apenas dois se machucaram, ou se lesionaram, daqueles que tinham uma cadência alta. Olha que coisa interessante, né? Só então, Mas é... aqui vamos botar um parênteses só para a galera também achar que a cadência é a chave do, do, do universo para o fim das lesões. Lesão sempre é algo multifatorial, tá gente? Mas já há estudos que levam que a cadência em si aumenta a chance de você se machucar, beleza? Então prestar atenção na sua cadência, ela está muito baixa, você conseguir subir um pouco mais a sua cadência. Isso realmente, cientificamente, na prática, como a disso está mostrando para gente, acaba te ajudando muito a você correr sem dores e sem lesões. Manda bala! Então eu posso, eu posso concluir dizendo que o educativo ele, ele, ele torna você mecanicamente mais eficiente. Né? Sim. Eu acredito nisso também. E vários outros atletas nossos do, do Clube Corrida Perfeita, os nossos atletas do Método, também já experimentaram isso, sentiram na pele como que é bom trabalhar com mais consciência que é o pilar número um do Corrida Perfeita, é a consciência sobre o movimento. Os educativos são uma ferramenta para trazer essa consciência sobre execução, para que você não simplesmente saia correndo, para que você consiga entender e perceber como é que o seu corpo está se deslocando. E a partir disso, você se sentir no seu corpo, você faz aqueles ajustes. Porque correr não é que nem um robozão, que você coloca um ângulo no quadril, um ângulo no tornozelo, um ângulo no joelho, como é que o seu braço tem que flexionar, como é que ele tem que trabalhar. É tudo muito mais sentido... E por ali, percebendo o seu corpo, a cada passo a gente vai se ajustando, né? A corrida é um eterno desequilíbrio. E é o um movimento que nos mantém em movimento e não cai, caímos no chão, né? Um eterno desequilíbrio. Bom, Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui, por você pô, poder bater esse papo, abrir como é que foi a sua chegada no mundo da corrida, como é que foi a sua experiência com o Clube Corrida Perfeita. Foi uma honra te receber aqui para que você possa é, compartilhar isso com outras pessoas e que a gente possa, de certa forma, compartilhando conhecimento, ajudar outras pessoas, mesmo que pessoas que a gente nem imagina, estão muito distantes aí, que estão querendo iniciar na corrida, já tem pelo menos uma, uma maneira, uma direção do que fazer e que se está sentindo muita dor, pode ter algum problema, é bom analisar isso. Porque, como o cara aqui te falou, tudo depende de quem você é, né? De onde você <risos> quer chegar. Porque essa primeira análise é fundamental. Quem você é? Como é que você corre? Como é que, tá, como é que é o seu padrão de movimento? Como é que é o seu nível de força? O que, que você está fazendo? Para você saber, de acordo com onde você quer chegar, o que, que seria interessante você ajustar. Adilson, muito obrigado. Agora, suas considerações finais aí para a galera, por favor. Que agora está na hora do treino do Corrida Perfeita, ao vivo com o professor Gustavo. A é verdade. Né? Eu agradeço, eu agradeço, Andrei, pela, pela, por essa oportunidade. A minha motivação maior é vencer meus limites. Tem aí minha, show, esposa, show, minha filha. 12 anos, já acorda 4 horas da manhã para me acompanhar quando eu preciso dela. Pô, que ali, legal! Treino, é, é bacana. E eu queria rapidamente aqui, só deixar uma citação é, é, de um por escritor favor. que eu, é, é magnífico, que nas suas palavras ele diz assim, Corramos a corrida que nos está proposta, deixando de lado todo o embaraço, e dentro das suas palavras, ele diz, porque o mais importante nesta corrida não é quem chega primeiro, mas quem chega até o fim. Paulo Isso mesmo. Um isso abraço, Muito Obrigado. Muito obrigado por tudo. Vamos junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. E, galera, quem quiser saber mais sobre o Clube Corrida Perfeita, acessa lá, corridaperfeita.com. Vamos que vamos, galera. Uma boa semana, bons treinos. E segunda-feira que vem a gente está de volta. Bora, disso Está na hora do treino funcional. Um abraço. Preciso que... tchau, tchau, Preciso que você desconecta aí, que eu não consigo fazer nada aqui. Um abraço. É agora, eu vou encerrar. Valeu, obrigadão. Falou, gente.